Como você consegue diferenciar o seu produto ou serviço para o cliente quando ele não tem nenhuma grande vantagem sobre os concorrentes? O Minuto do Sucesso O é Márcio Miranda Pois é, hoje em dia não existe uma grande vantagem tecnológica num produto ou num serviço. E quando existe, ela é rapidamente copiada. Até algum tempo atrás... Tinha empresas que tinham um monopólio sobre algum produto, alguma invenção, alguma coisa. Hoje é cada vez mais raro. E até você, você pode ter até um produto que está sozinho no mercado. Questão de tempo para ter o quê? Concorrência. É verdade. E se existe concorrência, existe uma guerra de preço. O cliente manipula muito bem isso, o comprador, e sabe jogar um contra o outro e ir reduzindo a sua margem. Só que essa perspectiva, ela não vai mudar. E se mudar, vai ser para pior. Cada vez os produtos se parecem mais com commodities. São praticamente iguais. Veja televisão, veja carro, veja avião. Não tem diferença na prática. Então, onde é que está a diferença? Como é que o cliente vai decidir por um ou pelo outro? Só pelo preço? Não. Aí entra você. Você, meu amigo, vendedor, vendedora... Você vai fazer a diferença. Você é o diferencial. Não é mais o produto, não é mais o serviço. Produtos e serviços são praticamente iguais, todo mundo. Você, o cliente, vai comprar aquilo que você oferece. O seu conhecimento, o seu envolvimento, as suas sugestões para que ele economize mais ou ganhe mais, para que ele descubra, talvez, coisas que nunca tivesse percebido por isso, você precisa ser cada vez mais profissional, entender muito, mas muito, o seu mercado, o seu negócio, seus concorrentes e, principalmente, o negócio do cliente. Só assim você vai se diferenciar. Só assim você vai evitar a guerra de preços. Só assim você vai ganhar os pedidos e afastar os seus concorrentes. A grande diferença agora não é mais produto ou serviço. A grande diferença, a partir deste ano, deste momento, passa a ser você, tá bom? Se você gostou, dá uma clicada aqui, dá uma curtida, espalhe esse vídeo e eu conto com você, conto com o seu desenvolvimento para se transformar num grande diferenciador no seu mercado. Grande abraço e bons negócios!